O olhar técnico em um processo industrial. Sendo mais produtivo, mais eficiente. Transformando recursos em resultado. Contrate um engenheiro químico. Craia Minas. Construindo soluções.